Mandar mensagem de áudio pra... não dá áudio pra ele. Hopper, cadê o seu microfone? <risos> Você tava tá conversando com ele pelo PSAP? É... não. WhatsApp. Playstation 1? Whatsapp. Zipzop? Zipzop. Zipzob. Zap zap? Zip zip flip flop? Calma a boca. <risos> eu, consigo, eu consigo... eu consigo... Variar desde zap zap pra zipzop pra flip flop flopped. flopped, -flopped. <risos> Flop flop, flop flop, o cara chega sério na mina. E é, gato, passa o seu flop-flop. <risos> passa o seu flip flop aí. Passa seu TikTok aí. Passa o seu flip flop. <risos> Você perde todos os pontos na hora, velho. Você estrega todas as suas chances, tá ligado? De certeza. Não tem como chegar pior Você... que isso. Não tem, mano. Tem, não tem. vai chamar a polícia pra você. Que porra é o um flip-flop, de caralho. Ai, Se uma cara. pessoa falar isso suas primeiras, eu dou um soco na cara dela, mano. <risos> tá. Será que é o vagabundo desgraçado, filho da puta que pariu, mano? Passa o flip-flop. Flup-flup. flup flop. Acho que com menina de escola, acho que funciona, mas depois acho que. né? É, é tipo, ensino. -me. Infantil. Fundamental. <risos> deixa eu precisar aqui. Grand Theft Auto 5. Grande ladrão de carros automáticos 5. Grande ladrão de carros automáticos. Não é automóvel. O cara só rouba carro com o câmbio automático. O câmbio manual, mano, tô fora. Véio. O cara quebra o vidro, abre a porta do carro, senta, coloca o cinto, liga o carro e vê que é manual e fala, droga, e sai do carro, deixa lá. <risos> dig digi, Joy, digi, Joy, Joy, Joy Dig, dig, joy, dig, joy, joy. Vem no flip-flop. Nossa. Flip-flop. Vlapt-vlupt. Vlapt-vlupt. Ai, cara. Mano, acho que eu vou criar um documento Não. do Word com todas as variantes de zip-zap é da história, velho. A maior z... variante. E vou gravar um áudio de uma hora só falando isso. Eu vou, eu vou gravar um áudio e vou postar no canal do YouTube. Zipzop. Zipzop, flip-flop, vapt-vlupt. <risos> não é tipo, nem vapt-vlupt, é vlapt. É porque eu vou usar o vapt Vupt também, entendeu? Oh, esse Aí... aqui é a white work, ó. Ih, rapaz. Mas não tá molhado, não. Então é, é dry work. <risos> dry work. Esse mapa é uma bosta, inclusive. Esse mapa é um shit whipped. <risos> Nossa, não para. <risos> ah, mano, por que, que eu comecei isso, velho? Quero fazer um TXT só de flip-flop. Calma, mas deixa. Word, estou abrindo um Word aqui, o nome do título do documento vai ser, lista atualizada de variantes de zap zap, começando, opa, um 11, vai ser zip, não, não, zap zap, segundo, Zip... Zap... Terceiro... Zip... Zop... Quinto... <risos> <risos> que, que, que, que Eu tô dando risal até agora, mano, acredito. Eu paro de prestar atenção no um minuto e do nada eu só tô ouvindo. Zip... Zop... Zap-Zup... Número 6... Você fez Zap-Zup? Zap... Zup... Zap. Zu. O <risos> cara não o segredo é você, tipo, zap zup. A próxima vai ser zup zap, entendeu? Hum, Esse é o segredo. Entendi. É uma lista otimizada. Zap zap, zip, zap, zip, zop, zap, zip, zap, zap, zap, zoop, zoop, zap. Cara! Uh, zip zop. zip, zip, zip zap, zup, Zapt, zup, zap zup. epis Zipt, epis epis epis Zapt, zup. <risos> Documentos importantes do meu computador Que eu tenho que fazer backup <risos> Com certeza, esse é um deles ah. um já foi Eu também é MP7, né MP7 é God é, Essa porra aqui não é God Olha o tempo pra <risos> Desenhei um pouco God velho. Morri na direita, no mato, na pedra É, eu tentei correr E o filho da puta não, saiu do ADS Tô vendo que o já vai dar range já de novo Vai sair do jogo, vou ficar puto se sair Não vou Não vou porque tocar com a minha lista atualizada aqui De Zip Zip Zip Zipped Até perdeu a pronúncia Aí rapaz, vou usar a força do flipte flopte Zip Não, essa aí não tem força de Zip zapped zip Não tem força Não tem força Se fuder, não tem força de Sapte flupt, sapte flupt, sapte. <risos> Tem força. <risos> Vamos lá, com a força do zap zap, zap zap nunca falha, vai. Confia na. <risos> que porra foi essa? <risos> zap zap falhou ali, mano. Que variante que vai abençoar essa partida aqui. O rapid vupt, rapid vupt. Ó, oh, um já foi, ó. Rapid vupt foi. Só falta o RAPT o oh, Rapt aqui, um, ó. O Rapt já foi. Agora só faltou não. o Rapt. Só falta o Rapt. O Vuspt já foi. Calma. O Rapt aqui, aqui, ó. Aqui. Calma tá atrás, de Foda você. O do... tá. Rapt já foi. A gente perdeu, velho. Vai se foder. Nossa. Zapt, zupit, zupit. Quantas linhas tá com isso aí, Tá no começo ainda. Tem 11 só. Só só. Tipo, começou com WhatsApp. <risos> o cara foi... fez 11. <risos> E aí, gata, passa seu flip flop flipped, flopped, flip flupt. Bipidi bopidi. Flapit, flupit, rápido roupido. Não. Calma, calma, calma, tá dando spoiler do que vai vir ainda, velho Spoiler. <risos> calma. Vai fazer com Acabou todas... Acabou a criatividade pra aleatoriedade. Vai, vai fazer com todas as letras do alfabeto. Wapit, wupit. <risos> Wapit, wupit, shipt, shupit. Shupit, shupit. Nossa, isso tá legal, ficou gostoso, eu gostei que Chup, chup, chup, claramente chup, chup é uma delas. Os dois estão os vindo por aqui, os dois estão vindo por aqui, os dois estão vindo por aqui, não, tô vindo pela direita, pela direita, pela direita, pela direita. Morri. Olha o nome do cara, Looked Locked. Te <risos> <De> nem fuder. <risos> <Não>. <risos> Se fosse Looked Locked, eu ia sair, mano. <risos> Vem embora <risos> Prego, você tem que matar esse cara pelo amor Mano, você... Você vai ganhar um milhão de reais se você matar esse cara, prego Um milhão de reais Let's go, prego! Let's go, prego! My boy, prego! One million on the line, prego! Let's fucking go, prego! Let's... Você <risos> fica assim... Tá, eu não tô ouvindo não, tá vindo o tiro <risos> <risos> Aí é agora, rapidinho Eu vou ficar na spam aqui, hein, mano Imagina o morro, nas quatro Se você... se você... mano, se você morrer, velho véio... Essa sua. Só... Eu tô achando que a gente vai ter que jogar mais uma, duvido. Precisa matar uma pessoa, né? É. Prego, é uma pessoa, prego. Uma. Uma. Um cara, cara, agora é um ca... cara prego. Agora que a é pessoa eu é... não consigo um, mesmo. Um cara prego. One guy prego. One guy prego. É eu sei fazer. Man, <risos> <risos> Meu Deus do céu, velho. Precisava matar um dia essa veja a partida inteira, não consegui. Vai dar o cu, viado. Ai oh, Deus. flop. Flup. <risos>